Filhos, together é nós. Hein? Só um segundo, por favor. Quase eu perdi a bolha nessa brincadeira, viu, filho? Quase, quase, quase. Mas é importante retirar a moto da capa para que a gente consiga fazer a filmagem um luxo à parte. E o, e o título te chamou a atenção? Chamou? Maravilha. É isso. Nós somos um momento em que as usadas subiram só um pouco, eu em questão de dois anos aqui ganhei 7 mil reais nessa moto e as novas subiram também mais um pouquinho, ou seja, onde vamos parar? É? Então, aí a pergunta que você me faz, pô, vale a pena pegar o modelo 2012? Qual a diferença a luxo em relação à nova? Eu quando fiz o teste rider, eu já tinha pontuado alguns pontos Ficou um, um pouco gostosinho de escutar essa frase, não sei se ficou legal, mas ficou gostoso, pontuado alguns pontos, é muito ponto, mas eu já tinha feito um, um semi-comparativo e agora eu vou fazer um Full HD comparativo porque eu já andei com as duas e tenho muito mais bagagem e aí sim, agora é hora de você saber, vai ou não vai, e depende, porque esse modelo, eu falo, quando eu falo 2012, a, da, a de 2009 a 2012 é o mesmo modelo, por que 2012? fim do mundo? Não, é porque é o seguinte, como você vai comprar uma usada? Mais antiga, mais rodado, às vezes tem várias mãos, aí tem mãos que fazem. Start, stop, cai, mesa, o escape aqui, ó, porque eu nunca vi o escape aqui é nem nenhum mundial. Então, você sabe que escape tem que ir assim, né? Isso aqui não tem nada a ver. Mas os caras gostam que anel, bronzina, tá tudo podre. Aí você compra a moto, vem me reclamar depois. Eu não tenho nada a ver com isso. você fala assim, ô irmão, comprei uma 09, a moto não passa 240. O que será? E eu te respondo. Você faz hoje a mesma coisa que você fazia com 18 anos, com 34 anos, com 35, com 40 anos você faz com 30 você faz igual que você faz de 20 não né você se desgastou com o corpo né então a moto é igual ela não consegue mais render o cara a zero só que a moto tem é uma vantagem em relação a nossa se você revisar e fazer um luxo ou cuidar porque tem a questão do cuidar mas a gente não se cuida bebe fuma usa entorpecente, o caraco atividade física mil explora o corpo como tem e Pra frente chega a conta. A moto é igual. Tudo isso aí chega. Só que a moto, a vantagem é: eu posso fazer uma revisão do motor, posso trocar as mãozinhas, os anéis de vedação, trocar tudo e deixar a moto pelo de novo zero na caixa. Só que ninguém faz isso. Eu faço, mas ninguém faz. Então, assim é... isso tudo conta. Por isso que eu falo assim, ó, quanto menos rodada aqui, porque às vezes eu teve um. assim, pô. 40 mil rodadas. Lá fora tem moto 40 mil rodadas, tá zero, impecável. Mas o cara segue a risco o manual. Aqui, já não. O cara empurra com a barriga, velho. Então, quanto menos quilômetro, melhora um pouco, entre aspas. Mas não significa também que com 5 mil não vai dar pau, porque pode dar também. Moto que fica muito tempo parada também é ruim. Essa moto, ela tem um problema crônico. Eu já tive duas vezes que trocar uma em Cascavel e uma em Goiânia. Bomba de combustível. Então, gasolina ruim, gasolina como que fica parada lá, essa bomba ela é crica, é o único problema que eu tenho para te falar das X6. Só, do resto mais nada. Ela é um tanque de guerra, inquebrável. Só que a bomba de combustível dessa moto, ela exige que você tenha um carinho especial com gasolina, tá? Muito bem. Eu vou comparar aqui tem a 2013, a 2016 e depois vem a 19, a 2021. 1316, a gente está mais perto da 1921, beleza? E eu vou também pontuar por quê. Mas, vamos lá, você está vendo a 2012, 2011? Está mais barato, está dentro, está não sei o quê. E aí, Durva, o que, que eu vou sentir em relação à nova? E considerando também a 2000. É. Vamos falar do motor. Esse motor é um motor mais elástico. Então, esse motor tem mil giros a mais que os modelos para cima dela, que são daí que viraram 636 entenda, a 636 ela veio, ela não veio com o conceito de ser moto de pista ela veio com o conceito de ser uma moto speed de rua, de estrada, road racing, uma pegada mais tranquila, uma pegada mais curtição, tá é, aí com o sumiço da 600 ela total falando assim, não, traz e é nozes, e um dos pontos críticos em relação a isso, para mim na minha opinião, é a suspensão dianteira e o freio, e eu vou falar para vocês já já, que essa aqui para mim se sobressai Beleza? A 12, a 9. 2008, a 2006, esquece isso aí. Você não está falando, cara, que borra aqui embaixo do banco, você, isso, você esquece, esquece isso aí, sai disso aí que você tá louco. Mas, enfim, então esse motor, ele gira mil a mais. Aquele motor, mil a menos. Esse motor tem menos torque. Lá tem mais torque, certo? Um quilo a mais em relação a esse aqui. É muito. E aí, a grande diferença é o seguinte. Quando a gente pensa numa pista... Quanto menos troca de marcha, melhor no tempo. Então mil giros a mais é melhor. Por um outro lado, se eu sou um cara mais gordinho, estou acima do peso, vou andar com a minha mulher e tal, o torque é muito favorável. Se eu não tenho grandes retas, o torque é muito favorável. Então eu tenho aqui dois pontos muito importantes para ser analisado. E a questão é o seguinte, onde que eu ganhei na moto nova em relação à moto antiga? Vou dar um exemplo aqui. Interlagos, no meio do mergulho, junção, sobe, café, linha principal. Ah, nunca andei interlagos. Bom, meio do mergulho ou vamos falar de uma subida. Quando eu estava com a 12, eu tomava 0,8 de relação a 6,36. Com a 6,36 minha, hoje a Anastácia, eu dou 0,8 no meu tempo. Eu, pegando meu SC3 daquela época, com o SC3 agora, eu dou 08 em cima daquele tempo. Então, é, o motor empurra mais em menos espaço de tempo, só que eu perco os meus giros. Então, por exemplo, na reta oposta, ela me pede uma cesta muito mais rápida que essa aqui. Na reta principal, eu consigo espetar uma quinta e aproveitar mais do que naquela. Aquela já tem que se meter cesta. Entre o pininho e bico de pato, a segunda daquela lá, ela estoura muito antes que essa aqui, Tá? Então tem esses pontos que é importante, só que o menos torque é mais fácil para quem está começando e tem a mão pesada, não sabe dosar muito aqui, então, você pode ter uma mão um pouco mais agressiva que o seu passo de curva vai ser mais fluido porque ela empurra mais manso, tá? em compensação aquela ela é um pouco mais agressive, então por isso até veio a questão da eletrônica com um controle de tração e tal para dar uma seguradinha um pouco naquele motor. Tá? Então eu tenho dois motores distintos em alguns pontos mas muito eficazes e seguros e que meu dura demais e pode ficar tranquilo tá aí a questão é mais giro ou mais torque tá? e isso você tem que pesar na balança meu eu peso 70 quilos talvez esse aqui vai ser melhor eu peso 100 kg, aquele com certeza vai ser melhor mas o um resumo mil giros a mais mais torque ótimo tá bom Design, estética, é, é muito difícil falar porque isso vai é um pouco de gosto, né? Então eu vou dizer assim, se eu comparar da 2013 a 2016, essa aqui eu acho muito mais bonita. A rabeta da 2013 a 2016 é igual essa aqui, o tanque é igual, inclusive o tanque da nova também é igual aqui e tal, mas a rabeta já é um pouco mais... mas assim, eu gosto muito mais dessa aqui. Quando eu trago para 2019... 2021, aí eu gosto mais do design da outra. Por quê? Porque eu tenho farol em LED, é mais bonito, ela é mais harmônica, apesar também de eu não gostar muito daquele outro, aquela outra carenagem aqui, muito maiorzana, que tampa tudo aqui, sabe? É igual, a... quando a gente pega a CBR, a CBR08 em relação a a 2010 para cima, 08 para 2010-2012, a CBR600 também, aquele tampão do motor eu acho horrível, eu prefiro a carenagem aberta, então essa carenagem lateral aqui de todas até hoje, desde o último modelo até hoje, essa parte aqui preta eu acho mais bonita da 12 é, na minha opinião incontestável, só que quando eu monto a moto inteira a 19, 20, 21 fica mais bonita que essa aqui pelo LED. O bico tá mais nervoso, enfim, a bolha, aquela coisa assim. Então é, é muito relativo, mas essa aqui não deixa de ser bonita, tá? É que o, o, que, o problema é que envelhece essa moto aqui é o farol é, halogênio, né? Que é amarelo e tal. Então eu, ter, eu deveria mandar uma, uma lanterninha azul aqui, sei lá. Mas enfim, é isso que deixa ela um pouco triste é, em relação aos modelos novos, né? Você vê uma moto amarelinha de fundo, você já sabe que é velha, que as novas é tudo azulzinho. Bom, mas tá, tem essa questão da estética aí, que isso é relativo. Vamos agora falar dos freios. E Isso é um diferencial dessa moto aqui em relação a 2013 pra cima, tá? Vem cá. Se liga, essa aqui é as pastilhas dessa moto aqui de 2012 até 2009. E essa aqui é da minha 36. Beleza? 13 a 21. Como você pode ver, essa aqui é uma peça inteirista. Então, você dá até para ver o, o formato do pistão aqui, né, ó. Tá vendo esse, esse redondo aqui, ó? Que são os pistões. Uma pinça radial de quatro pistões. Dá pra ver aqui, né? Assim, ó. Ó que luxinho aqui, os dois, as duas bolinhas aqui, né? E aí aqui, ó. Você vai ver o pistão bem luxinho. O que acontece? Eu acredito, tá? Pelo feeling que eu sinto, que é até mais fácil o trabalho dos pistões assim quando é dividido, e até para resfriar, também é melhor assim do que essa aqui. Por que, senhores? veja, quando eu aperto aqui o freio, eu sinto uma resposta muito rápida nessa moto e muito eficiente, e eu não preciso fazer tanta força para ter o resultado de frenagem, até mesmo para posicionar a moto. Lembrando que a, a outra ela é muito mais fácil devido à geometria, já chego nesse ponto. Só que a facilidade daquela, a frenagem dessa, se fosse esse freio naquela, aí eu estava com um mundo maravilhoso. Porque é, eu não estou falando de mudança de trajetória, eu estou falando de vir freando e posicionar a moto. Esse freio para mim é melhor, me ajuda muito mais que aquele freio. Aquele freio, eu sinto ele muito mais é, progressivo, mas não só isso, eu tenho que fazer muito mais força, espetar mais, para poder ter o mesmo resultado desse. Aqui, do jeito que eu venho, eu mantenho aqui, entra vai. Ali eu tenho que vir dando um pouquinho mais e trazer. E isso depois de um tempo, é, quando você está um pouco mais fatigado, cansa um pouco. Essa diferença não acontece na traseira. Na traseira, os dois são iguais para mim, tanto daquela quanto desse. Eu desliguei o ABS daquela, eu tenho o mesmo resultado. Então, eu até poderia falar que é a questão do ABS, porque o ABS deixa o freio mais borrachudo. Só que aí, aonde foi? que eu me surpreendi, eu tenho Brembo nas duas, certo? Certo. Aí, tava falando com o padre, eu falei, padre, eu acho que minha bomba tá cansada, então, vamos fazer uma revisão do o lá lá lá lá lá, porque, cara, a 12 é impressionante. Falei, meu, estranho, as duas com o Vesrata, não sei o quê. Fizemos uma revisão na bomba, fui, corrido. falei, nada, aí eu vou passar aqui pra Romeiro fazer meus olezinhos, tá, não sei o quê, fiz aquele capoava com ela, tal. Falei nossa que bomba velho, que bomba, que bomba Falei é a bomba, troca a bomba Aí peguei a bomba dessa, joguei na, na Anastasia e trouxe pra cá A hora que instalou aqui, eu falei opa, essa é a bomba que eu não gostava Olha isso, mano, tá animal, voltou a ser, eu gosto de bomba assim ó É isso aqui ó, é isso, ó. toma, toma, já era Voltou a ser o que era, e a outra ficou igual que era essa aqui Então tipo assim, é bomba Brembo as duas, é a mesma bomba. Então, por isso que eu estou falando para você, que essa pastilha dividida, ela é melhor que essa pastilha inteiriça, assim, Porque não faz sentido. Eu não sei se... É, eu pensei até em trocar e botar esse conjunto de freio inteiro para lá, levar isso aqui, para ver se faz uma diferença, sabe? Porque daí eu vou ter a certeza máxima. Mas, para mim, eu acho que essa pastilha dividida, é melhor que essa inteiriça. O freio dessa moto é muito melhor tá Muito melhor Quando eu falo muito melhor Eu tô falando no... para mim Você que anda normal Você vai, sentir, vai se sentir bem com os dois Talvez você se sinta até melhor com aquele Porque assusta menos que esse tá Lembra, essa moto aqui ela tem um conceito racing ela não tem ABS, ela não tem controle de tração, ela não tem nada, ela é pau, ela é grifo por isso que a galera corre até hoje com essa nos campeonatos porque ela é muito mais fácil de mexer, de acertar, é menos eletrônica influenciando é menos eletrônica para fazer um mapa, para fazer não sei o que, é muito mais fácil para arrancar chicote, colocar um racing então essa moto aqui ela nasceu pro grifo, por isso e nessa hora você percebe as coisas, outro ponto, vamos falar de suspensão essa suspensão aqui, ela é muito melhor que a original da 636. Por quê? Porque a original da 636, ela é uma suspensão que ela é mais macia, ela é mais econômica financeiramente, para os dois, para o cliente e fábrica, porque você tem tudo aqui em cima, pré-carga hidráulico, é uma coisa única, então ela é mais fácil, mais suave e para um uso mais tranquilo ela vai muito bem, essa aqui ela exige um pouco mais do piloto e ela tem uma, um acerto mais fino, tanto é que eu nunca precisei correr atrás de uma Allings, então quando eu falei assim, ah, demorou nove anos para eu conseguir uma Allings, por dois motivos, claro um deles financeiro, eu troquei as rodas da carroceria, fiz um gueri peguei uma grana, joguei aqui, mas necessidade, eu não vi a necessidade nessa moto em ter um cartucho Allings aqui na dianteira, nunca tive essa necessidade. Porque essa suspensão aqui, para mim, sempre foi fantástica. Tanto é que eu tinha uma suspensão aqui guardada, que eu também fiz um rolo, porque eu ia pegar a minha 3.6 e ia colocar essa suspensão no lugar dela. Só que onde eu me ferrei? Na botinha lá embaixo, porque não entrava o sensor. Então eu não conseguia aproveitar a minha suspensão. Um outro ponto é que aí a gente pega a geometria do quadro, quando a gente vê o, o ângulo, que aí se você olhar, a balança das duas é a mesma balança. O chassi aqui olhando para cá é o mesmo chassi. Se você bater e tirar, deixar todo mundo pelado, é o mesmo chassi. Onde você vê a diferença? Primeiro ponto. Aqui, ó. 5 mm original, aquela são 8, mais baixo. A grapinha aqui, o calço em cima do amortecedor, são 3 mm original. Lá é 1 um mm. E aqui eu já coloquei mais calço que eu subi mais a rabeta. Tá? Então aí você percebe a diferença de geometria que foi trabalhada, então trabalhou 5 aqui e 3 aqui e aqui trabalhou 8 e 1, um. então essa diferença de calço que mudou a geometria da moto, mas aí quando você, onde foi que deu o pênalti que eu vi, não realmente teve uma diferença, o motor está mais para trás, está mais, tá mais centralizado, eu tinha um punho rápido. Sobrando, falei vou colocar na minha 36 porque como eu tenho dificuldade aqui devido minhas cirurgias e tal não sei o que, eu não tenho, eu tenho os três vezes quebrado, então isso aqui para mim é difícil e eu tenho aqui o, o rompimento do bíceps, então esse ângulo para mim aqui é muito complicado. Quanto menos curso para mim melhor, então eu queria colocar o punho. A hora que eu vim com o punho, pênalti, o cabo não chega no corpo aqui da, da 636, ele é mais curto, ou seja, o motor dessa moto está mais para frente então o motor da 636 nova mais para trás, aí deu a possibilidade de abaixar mais a moto e deixá-la mais fatiadora, esse aqui mais para frente colocando um pouco mais de peso na dianteira, uma vez que a mesa é mais alta para facilitar também no, no, na mudança de trajetória, só que essa moto aqui ela é um pouco mais difícil de entrada que é a m nova, então a m nova ela já é mais luxo, olha esse aqui é o um motorcedor da 12, dessa moto aqui inclusive, ué mas o que tem aqui embaixo, o da m olha isso aqui ó, tá vendo, aqui a grande diferença, isso aqui é igual, isso aqui é igual, você tem uma volta a mais, um espiral a mais aqui de mola, então ganhou mais mola, o que deixa mais progressivo, ajuda até a você conseguir fazer uma pré-carga melhor. Essa mola aqui eu não sei o que é. Porque como você pode ver, ó, eu não mexi em nada. Eu tirei toda a pré-carga dela e ainda assim ela ficava dura para mim. Tá vendo aí? Ó? Então esse amortecedor da 12, ele é muito difícil de você conseguir um acerto. É muito difícil. Então ela pede um Williams. Ou o da minha 36, que foi o que eu coloquei. Aí ficou um luxo. Você vai entender depois que eu vou fazer um, um exhibition para você. Então quando eu venho pra cá... O que isso aqui me compensa, isso aqui me piora, e aí a m 36 dá um banho em relação a 12. O amortecedor é muito melhor por causa da mola, me dá mais possibilidades, eu consigo um acerto muito mais luxo, tanto é que eu não pensei duas vezes em trazer ele para cá. O setup da m 36 nova é muito melhor que o setup dessa aqui, tá? Essa aqui ela exige uma experiência maior do piloto, é nesse, nesse ponto que eu quero falar mas eu não posso deixar de falar que essa frente aqui e esse freio, esse conjunto aqui de trem dianteiro, ele é muito melhor que o da minha 3.6, tá? Bom, maravilha. Aí, qual que é o outro detalhe? Eu tenho pacote eletrônico mais luxo, né? Eu tenho dois mapas na minha 3.6 e acho que até da 13 em diante eu já tinha isso, que é o low e o full, entrega total e entrega baixa para andar na chuva, tal, ou quem está iniciando. E eu tenho três modos de controle de tração isso para chuva é maravilhoso então ele, a eletrônica da 636 é fantástica não tem como comparar com essa aqui essa aqui é tanque entendeu aí é, aonde que essa aqui vai ficar no luxo é que você tem uma moto que tem menos eletrônica possível é uma moto mais básica e é uma moto que vai te dar uma satisfação muito grande porque se você aprender a conduzi-la, nossa, essa moto aqui ela, ela, ela é muito dócil para uma pilotagem. Você encaixa bem, você se sente à vontade. Então, eu não vejo essa moto aqui como um problema se você comprar uma zx 6 modelo 12, 11, 10, 9. Eu acho que até você vai se satisfazer muito, porque ela é uma moto que ela não perde o tempo não faz ela virar ultrapassada. Pelo contrário, ela continua sendo uma experiência sensacional e uma moto muito... Boa de pilotar. É óbvio que a 636 tem benefícios em relação a essa aqui, como o torque, o câmbio, a eletrônica, o amortecedor traseiro, a geometria, é, o design, mas essa não deixa de ser, por exemplo, as rodas. As rodas dessa aqui são o mesmo modelo da 636. Uma das coisas também que eu acho. Na 636, que eu tenho um pouco de medo em relação a essa aqui que eu gosto, é que quando você troca o pneu dianteiro, o eixo lá é um copinho de alumínio que você saca ele. Se precisar trocar, você troca um cabo. lá na 636. O... A rosca é direto na bengala. Então, se você pegar um, um, um louco aí, o cara espetar na força o eixo, ele mole toda a rosca e você vai ter que trocar a bengala. Aqui não, você só troca a pecinha. Essa peça que eu tô mostrando para você no vídeo aqui Ó, esse aqui é a peça de alumínio que eu falei para vocês Que entra no eixo ali, ó Fica na bengala, atrás do slider Tá vendo? Aí se expanda essa rosca aqui Você troca essa pecinha Acabou o problema Então imagina aqui, que esse aqui é o slider de balança que eu uso da RSI, né? Mas atrás disso tem o eixo Que passa e aí ele rosqueia aqui Então essa peça aqui, por exemplo Eu não perco, entendeu? A rosca não é direito na... Na bengala igual a da nova, é na peça que eu te mostrei. Então deu um problema, troquei aqui e acabou. Entendeu? Então, essa é uma diferença também que é, eu acho que é uma moto que é pensada. Você entende? Essa moto ela é pensada para corrida. Porque você não perde uma bengala, você substitui a peça em alumínio. Sou muito fã das EX6. Tanto é que eu tenho a 12 aqui, estou correndo com a 636. E as duas motos elas têm as suas características boas e suas características ruins. tá? É óbvio que no projeto, a 636, ela tem mais qualidade que essa aqui. Eu não digo qualidade, mas ela tem uns quitutes a mais que muita gente que está chegando agora prefere. Mas não deixa de lado aqui, porque essa máquina aqui é sensacional de verdade. É agressiva, ela tem um, um, um quê... Whey dentro dela que, que é absurda. É, ela oferece uma suspensão muito boa dianteira, ela oferece um, um freio maravilhoso, ela tem um, um, um quadro luxo. É... A minha 3-meia evoluiu disso aqui. Você tem que lembrar disso, desse detalhe. Mas a panela velha aqui continua fazendo uma boa comida. Beleza, filhinho? Estamos de total, espero que vocês tenham gostado. Eu deixei a moto o tempo inteiro no cavalete, ela tem o pezinho dela. Porque é tipo como se estivesse no salto alto, né? Fica mais bonito de apresentar, não fica? Eu tô ligado! O bônus, filho, é esse acerto de suspa que eu consegui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O importante é a dianteira sempre conversar com a traseira. Então, veja você. Isso aqui, ó, eu só consegui com o amortecedor da 6.36. Ó, tá vendo a suavidade dele? É isso aí. É isso, filho. Tio Ai!